Olá, meu nome é Davi e esse é o Diário do TDAH. Hoje eu gostaria de falar sobre aceitação. Para mim, aceitação é o primeiro ponto que um TDAH tem que começar a trabalhar quando ele descobre que tem um transtorno. Porque é muito importante se entender. Entender o TDAH não como uma característica, mas realmente como um conjunto de limitações que a gente acaba tendo devido a alterações neurológicas que a gente tem. Devido a essas alterações, certos sistemas é, cerebrais, como noção de tempo, por exemplo, eles são reduzidos e, dependendo da gravidade, eles são virtualmente inexistentes. Então, se você pegar, por exemplo, a noção de tempo, um TDAH ele tem que utilizar despertador e ele tem que ficar olhando as horas para lembrar. Eu sei que a pessoa pode pensar, ah, mas todo mundo tem que usar despertador. Mas, no nosso caso, é um pouquinho diferente. Por exemplo, se eu decido que eu vou trabalhar uma hora, eu tenho que cronometrar. Eu tenho que cronometrar o despertador para me lembrar que eu tenho que começar a trabalhar num certo horário. Eu não posso simplesmente esperar que agora no relógio falar olha, 5 horas, é hora de eu fazer um projeto. Não vai funcionar. Então, a noção de tempo de um TDAH ela é reduzida. E quando eu falo aceitar, justamente é isso. A primeira coisa que você ganha com a aceitação é que diminui a dor, diminui o peso. Quando você passa a aceitar que você tem uma série de limitações. Você entende que você não tem culpa por essas limitações. São problemas neurológicos. A outra questão é que quando se fala de é, lidar com o problema, fala-se muito de superar. eu não tenho muito problema na questão de superar, mas para mim ela tem um significado um pouquinho problemático nesse caso. Quando se fala superar um problema, me passa a ideia de você passar por cima do problema, escalar esse problema. E o problema disso tudo é que, como a gente tem reduzido esses pontos, isso é basicamente você ficar martelando uma coisa que você não vai conseguir atingir tão facilmente. Ao invés disso, no nosso caso, especificamente pelo menos, eu prefiro o conceito de contornar o problema. E O que é contornar o problema? É você usar mecanismos externos, como medicação, aplicativos, calendário, ou qualquer outra coisa que você possa utilizar, psicoterapia, que te dá um conjunto de orientações, e mecanismos internos compensatórios. Basicamente, seria por exemplo a questão que eu já falei antes da resiliência e outras questões que você individualmente utiliza, ou seja, mecanismos internos compensatórios é você utilizar outras capacidades que você tem, isso varia de pessoa para pessoa, para compensar aqueles tipo, limitações que você tem. Você pode, pegando um exemplo físico disso, o, é muito comum a, a questão de quando a pessoa é Reduz ou perde a visão Ela compensa com a audição e com o Isso é uma compensação interna E é mais ou menos isso que eu quero dizer é... E aí quando a gente começa a falar de medicamento De fazer essa questão de aceitação As pessoas pensam Ah, mas você está usando uma muleta É, eu estou usando uma amuleta Quando você pega para uma pessoa que tem que usar uma muleta Você não vira para ela e fala Olha, você está usando uma amuleta para andar Ideia da moleta é estender e compensar uma parte que você não tem. Então, quando você usa uma moleta, você utiliza para compensar uma dificuldade de andar. E quando você utiliza um medicamento, quando você utiliza esse problema de aceitação e de aceitar limitações, você está tentando compensar partes que a gente tem dificuldade. Então, se você for dizer para alguém que tem um transtorno, não só o TDAH que ele está usando uma amuleta para lidar com o transtorno, tá tudo bem. Não tem problema em dizer que está usando uma muleta. É isso mesmo. E eu queria entender qual é o problema disso. Qual é o problema de precisar de mecanismos externos. Bom, é... eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Não esqueça de curtir, compartilhar o canal, caso tenham gostado, e se inscrever, caso vocês queiram continuar acompanhando o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado.